Eu decidi fazer todas as camisas das seleções da Copa do Mundo de 2022. Sim, você não ouviu errado, mas foi um erro e um acerto ao mesmo tempo. Porque muitas seleções não tem fornecedoras muito boas como Nike e Adidas, então eu tive que inventar vários uniformes alternativos, digamos assim, para algumas seleções, principalmente africanas. Então, já vou logo avisando que não está tudo igual, porque tem seleções que fizeram umas camisas com detalhes que simplesmente não dá de recriar. Que saudade de recriar se a skin for 128 por 128. Só que aí nem ia dar porque ia demorar muito e já tá chegando a Copa do Mundo. Nós já estamos em outubro. Então, bom, espero que você tenha gostado aí. E se você gostou, deixa o like aí e se inscreve. Vale ressaltar também que se você quiser colocar sua cara na camisa de time, por exemplo, sua skin em si mesmo, você vai ter que baixar o skin editor for Minecraft 3D. Que você vai estar tá editando aí, botando na sua pele. Se for mais negra, você bota aí. Então é isso, galera. Espero que tenha gostado e aí se fico com o vídeo. Thank mm -hmm. you.